Antes de começar a praticar esta meditação, sugiro os seguintes passos. Encontre um lugar e um horário tranquilo. Certifique-se de não ser interrompido nos próximos 15 minutos. Tome uma postura adequada para meditar. Endireite bem as costas. Comece a relaxar o corpo. Faça uma revisão mental de todas as partes do seu corpo e tente liberá-las da atenção. Preste atenção à sua respiração. Comece a observar como o ar entra pelas narinas. Os movimentos do corpo que ocorrem ao inspirar ao expirar, a sensação do ar saindo pelas narinas. Você pode fazer 10 respirações completas, lentas e calmas, sem forçar nada. Simplesmente observando as sensações. Quando o seu corpo estiver calmo e a sua mente relativamente calma, comece a observar a sua tela mental. Imagine que é uma tela de cinema, onde vai passar um filme e você vai ser um mero espectador. Aos poucos, deixe as imagens dos natais da sua infância aparecerem na tela. Pense em quando você tinha mais ou menos uns 10 anos. Traga à sua mente as pessoas, os lugares, as cores e os sons. Observe tudo como um espectador. Tente não se identificar. Voltar no tempo pode ser bastante intenso e emoções poderosas podem surgir. Tente não se deixar levar por eles, apenas contemple, mas também não os reprima. Depois de alguns instantes, volte ao Natal entre os seus 10 e 20 anos, o fim da infância, adolescência e início da juventude. Não selecione as memórias, deixe brotar o que tiver que brotar. Então, contemple o Natal da década seguinte, entre os 20 e os 30 anos, e assim por diante, até o momento presente. Observe agora o momento presente, as pessoas que te acompanham nestes dias, as emoções que você sente. Apenas observe, sem julgar. Por fim, imagine como você gostaria que fosse o Natal que lhe resta para viver. Que pessoas você gostaria de ter ao seu lado? Como gostaria de ser física, mental e espiritualmente? Que coisas você gostaria que mudassem? Lembre-se, as mudanças primeiro começam no plano mental e posteriormente no plano físico. Aproveite esta oportunidade, agora mesmo, de mudar o seu futuro. Coloque intenção e emoção na sua visualização. Veja detalhadamente a cena do Natal Futuro. Exatamente como você gostaria que fosse. Permita-se sentir os cheiros, ver as cores, sentir o abraço das pessoas que você ama. Permita-se vivenciar este momento mágico da sua visualização. Para terminar, volte a atenção para a respiração e comece a mover pequenas partes do seu corpo. Recupere a consciência do lugar e do momento em que você está. Sinta-se à vontade para terminar esta prática no seu tempo, sem pressa. Eu desejo verdadeiramente que você tenha um lindo e feliz Natal junto com os seres que você ama. E aproveito aqui para agradecer por você meditar sempre com o canal Arte de Mudar. Feliz Natal!